Boca, hoje eu vou fazer mais um vídeo que nós já fiz um vídeo fazendo uma demonstração da magia e vou fazer esse agora também sobre a profundidade é, do veio tanto a profundidade do ouro como do, do veio de água então agora eu vou dar o comando aqui para ela me dar a direção do um veio de água eu já fiz no primeiro vídeo, já tenho, já sei o lugar que tá mas vou fazer o comando de novo. Então, ó, é um passo, dois passos, três passos, ó. Elas já viraram, elas viraram para o meu lado direito, que elas querem que eu vou aqui, ó. Aqui agora eu vou andando reto. E... E eu vou cair em cima da cabeça de um veio de água. Que é, que é aqui, ó. Que é a cabeça dele, elas estão cruzadas aqui em cima, deixa eu virar aqui, calma aí, o sol atrapalha, agora aqui eu tô em cima, eu vou mais ou menos eu já tenho uma ideia aqui já da fundura então eu não vou começar do 1, mas eu vou começar do 1 porque senão o pessoal que vê o vídeo aí vai fazer errado também depois, Marione, tá com metro de fundura vocês cruzam Variônica, está com 2 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 3 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 4 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 5 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 6 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 7 metros de fundura, você descruza. Variônica, está com 8 funduras, de fundura, você descruza. Variônica, está com 9 metros de fundura, você descruza ônica tá com 10 metros de fundura, você descruza. Varionica, tá com 11 metros de fundura, você descruza. Varionica, tá com 12 metros de fundura, você descruza. Varionica, tá com 13 metros de fundura, você descruza. Varionica, tá com 14 metros de fundura, você descruza. Varionica, tá com 15 metros de fundura, você descruza. Ela descruzou. 15 metros de fundura, tá esse veio de água agora veja bem qual outra coisa que eu quero falar para vocês isso aqui é um veio de água, não é água de chuva tem muita diferença de água de chuva com veio de água se fosse água de chuva tá com bem menos metro mas é veio, veio a cabeça do veio então aí, por exemplo, se eu quiser saber mais ou menos quantos mil litros d'água por hora eu tenho as perguntas também, é só fazer as perguntas é, vou começar mais ou menos de 10 mil litros se, variônica se der mais de 10 mil litros de água por hora você cruza se não der você não cruza ela não cruzou porque não dá não dá 10 mil litros de água por hora então eu vou cair para 5 mil variônica se der mais de 5 mil litros de água por hora você cruza senão você não cruza ela não cruzou porque não dá 5 mil litros aqui Variônica, dá uma média de 3 mil litros d'água por hora, você cruza, senão você não cruza. Ó, a média de 3 mil litros d'água por hora. Então é, é, uma, é umas perguntas simples. Então o cara fala, vou fazer o poço, mas qual a média de água? A média desse aqui seria 3 mil litros d'água por hora. Agora nós vamos fazer um outro comando com a área de minério. Variônica no terceiro passo você me dá a direção de uma área de minério que tem ouro ó, um, dois três então, ó, elas já pendeu já então elas querem que eu vou nessa direção ó. é a direção que eu vou entrar numa área de minério ó, já entrei na área de minério já estou andando dentro dessa área de minério agora nós vamos parar por aqui com ela cruzada Varion. Esse ouro está com 20 metros de fundura. Você descruza. Se tiver com 19 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 18 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 19 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 18 metros de fundura, você descruza. Ó, ela descruzou porque está com 18 metros de fundura. Agora eu vou começar do 15 para Riba Varion. Se esse ouro tiver com 15 metros de fundura, você cruza. Variônica. Se esse ouro tiver com 16 metros de fundura, você cruza. Variônica. Se esse ouro tiver com 17 metros de fundura, você cruza. Variônica. Se esse ouro tiver com 18 metros de fundura, você cruza. Ó, é elas cruzando sozinho, ó. Porque está com 18 metros de fundura. Então, é, é por exemplo, o uso das variônicas é um uso simples. Por exemplo, bom dizer o seguinte: eu estou aqui, ó, lá tem uma mata. Lá tem uma mata lá na frente. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Varione. Varione, naquela mata lá tem algum veio de ouro? Se tiver, no terceiro passo você cruza. Ó. Um, dois, três. Ela cruzou porque tem. Agora, se lá não tivesse, ela não cruzava. Agora, vou fazer uma outra pergunta, só para vocês terem uma ideia. Variônica, lá naquela mata, no terreno lá, tem veio de prata? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza no terceiro passo. Um, dois, três. Ela não cruzou, porque lá não tem prata. Então, é algo interessante. Agora, quer ver quer ver como é que ela cruza? Outra pergunta, variônica lá na, na, naquele terreno onde está aquela mata, lá tem veio de quartos, se tiver você cruza no um terceiro passo, ó, um, dois, três, ela já cruzou, porque lá tem quartos. Então é interessante. Outra, ou a outra também agora, também para vocês terem uma ideia, as varionicas, o que manda nela é você executar ela, você tem que executar os comandos dela. Então eu vou ficar virado aqui, ó. Variônica, tá no terceiro passo, você me dá a direção de Mococa. Mococa, Estado de São Paulo. Ó, um, dois, três. Ela já virou tudo para cá, porque Mococa está nessa direção. Ó. Agora, olhando aqui para cá, ó, nessa direção para lá tem Cajuru então vou fazer a pergunta que é a última, pra vocês, só para vocês terem uma ideia Varione, então tá no terceiro passo me dá a direção que tá a cidade de Cajuru, estado de São Paulo Ó, um, dois, três, ó já virou tudo para lá, para o lado de Cajuru isso aqui é um treinamento que vocês podem fazer em casa sabe a cidade, tem uma cidade aí perto, faz as perguntas para Vara, dá o terceiro passo vê se ela indica o rumo certo dessa cidade se eu quiser saber quantos quilômetros tem daqui em Cajuru, já é só eu fazer as perguntas para ela me dar a quilometragem em linha reta e pedir os amigos aí que não esquecer de dar o like aí no canal pessoal que vê o vídeo aí que não é inscrito, se inscrever no canal para dar uma força aí para nós quem tiver interesse nas variônicas, a descrição fica embaixo do vídeo uma boa tarde Maurício Já. Boa tarde, São Maurício Mococa, hoje eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma magia aí pro pessoal ver é... Como é que tira uma área de conflito, uma área de minério Que vem as várias onde nada acha, nada Então é é uma magia que eu já fiz uma vez com um veio de água Agora eu vou fazer um tirando tudo de uma vez então aí vocês prestem atenção na mão, tá está Aqui. Ó, a mão fez isso, isso, isso e isso agora o pé, um, dois, três essa área não tem mais área aqui, nem área de minério, nem área de água agora eu vou mostrar para vocês caso a aqui, que ela não vai achar nada aqui se você der comando para água, para área de minério, elas não acha nada um, dois, três Aqui do jeito que eu saí, ela saem e se eu continuar aqui ela vai embora desse jeito aqui. Ó. Por quê? Porque a, aqui não tem mais área de minério, não tem mais área de água. Então aqui para todo lado que eu andar, elas não vão cruzar em nada. Mas nem que eu colocar, por exemplo, um, um relógio embaixo aqui, elas não vão cruzar. Agora... Essa aí mais foi pessoal ver como é que tira uma área de minério e uma área de água. Pode vir outra pessoa, cara. Se eu deixar aqui do jeito que tá. se vier outra pessoa que ele não acha nada aqui. Ele vai passar as variônicas aqui e não vai achar nada. Nem área de minério, nem minério, nem pedaço de ferro enterrado, nada. Agora. Aí o pessoal tá vendo, ó. Que eu posso dar o terceiro passo, ó. Um, Dois, três, nada. As nem mexe nem dá direção de nada. Ela aqui, se você andar assim, ela vai andar reta. Vai embora reta. Agora, isso aí é magia. Por exemplo, não é as varas que tirou. Foi eu que tirei com magia. Agora, se eu devolver, Aí as Varionica acusa. Ela vai acusar o veio, que é o lugar de minério, vai acusar o lugar de água. Mas isso eu tenho que tirar essa magia. Então a nós vamos voltar lá. Ó, eu vou voltar com as variônicas, portanto, só para vocês verem que ela não cruza mais em nada aqui. Ó. Eu posso ir lá em riba da caminhonete. Lá e é que ela não cruza lá em riba. Então agora nós estamos voltando para o mesmo lugar que nós saiu e pediu o pessoal aí para não esquecer do like, dar o um like aí para ajudar o canal e fazer os comentários agora nós voltamos aqui no mesmo lugar agora se vocês vão prestar atenção eu vou tirar essa magia presta atenção na mão a mão está esticada Tô tirando ela Ela tá tirada Um, dois, três Por quê? Porque eu bati o pé três vezes A magia tá tirada Agora vamos, vamos voltar agora Variônica Dá a direção de alguma coisa Um, dois, três Bom, Ela já me jogou aqui ó, Pra mim ir pra cá Vamos ver o que, que ela achou primeiro. Ó, oh, ela já cruzou. Por quê? Porque ela já achou alguma coisa aqui. Vamos ver o que, que ela achou. Vamos andando. Ela achou uma área de minério. Essa área aqui é uma área de minério. Agora. Eu vou dar um comando para ela. Lariona. O terceiro passo, se essa área de minério que tiver é ouro, você cruza, se não tiver você não cruza, ó. um, dois, três, essa área tem ouro, Tá fundo, mas tem, agora eu vou dar outro comando para ela, varionico, me dá a direção, vou ficar mais para cá, aqui para pegar a câmera, Varione, me dá a direção de um veio de água, ó um, dois, três, ó, ela já mandou que eu viro para a esquerda, então eu tô virando o corpo para a esquerda agora aqui eu vou seguir reto, por que, que eu vou seguir reto, porque elas estão retas se eu virar para o lado do Edson, elas vão continuar naquela virada para aquele lado que eu lá ia então aqui nós vai, aqui chegou em cima da cabeça do veia o Edson vai firmar aqui onde eu tô com o pé aqui ó é a cabeça desse veio você pode furar o poço bem aqui ó agora eu quero saber para que lado que esse veio para que lado que esse veio corre agora eu vou mostrar com a mão aqui ó O sol nasce para nós lá é uma leve queda do lado esquerdo aqui ó esse veio corre lá ó então agora eu vou ver para que lado que tá para onde que tá que ele tá indo ó. vou sair daqui de cima Vou caminhar. Aqui ele vem em riba de novo. Vou tornar a caminhar. Aqui ele vem em cima de novo. Agora eu acho que daqui para frente ele vai ele vai entrar embaixo da área de conflito. Ele vai passar por baixo dela Então vamos ver que se é. é realmente aqui daquele último para cá ele ela esse veio entrou debaixo da área de minério quando ele mergulha para baixo ele vai fundo porque ele vai atravessar embaixo da área de minério e daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo também sobre a profundidade e gostaria que os amigos aí se inscrevessem aí no canal Dá o like aí para ajudar a nós. Pessoal que tiver interesse aí das varíônicas, a descrição fica embaixo do vídeo. Contato. É só entrar em contato. Uma boa tarde, Maurício Mococa.